Fala pessoal que é acompanha o Drone de Garagem, hoje eu vou ensinar vocês a solicitar voo no DSEA, Tudo bem? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o provedor, tá no Google, eu vou digitar Sarpas. Digitando Sarpas, a gente vai entrar aqui na página de login do Sarpas. Já tem uma conta cadastrada ou apenas colocar o código de verificação. Vou colocar entrar. Muito bem. Estamos na dashboard aqui, a página de administração, certo? Vocês acabaram de entrar, vocês vão logo ver aqui que tem meus voos. Então, para solicitar voo é muito simples, basta você clicar em solicitar. Selecionar a aeronave. Dizer qual tipo de operação, certo? No caso eu vou colocar rural. Vou colocar a localização do voo, ok? Então aqui ele funciona na latitude e longitude, ok? Então você para você buscar essa localização, basta você colocar o nome do local no Google Maps. Vocês vão ver aqui que a gente já está na localização. E para pegar a latitude e longitude, você, você simplesmente pode clicar com o botão direito na localização e clicar em cima com o botão esquerdo, que ele vai copiar. Observem bem aqui embaixo, certo? Venho aqui, colo, vocês vão observar aqui que tem duas localizações, né? duas informações, você vem aqui e seleciona a localização 2 e colocar na longitude para isso você vai exibir no mapa para se certificar que é o local correto observem bem temos aqui um então vamos definir como ponto de decolagem definido como ponto de decolagem agora a gente vai ser é, transferido para uma página de formulário certo? A gente vai dizer qual é o nome da operação, o tipo de operação, ok? Vamos definir a data de início e o fim, o horário inicial e o horário final. Após isso, definir todas essas informações, vamos dizer a altitude em que a aeronave vai estar voando, Certo? Então, se você quer voar a uma altura de 40 metros, você pode vir aqui no conversor, certo? E copiar essa informação, 131. Ok? Não coloque com vírgula, porque vai dar errado, ok? Então, aqui você vai dizer também a área em que você vai sobrevoar com essa aeronave. Eu vou colocar aqui 100 metros, que é o raio. Ok? Vou dizer o órgão não se aplica e não se aplica. Se você quiser descrever a operação na observação, então a gente pode descrever assim. A operação realizada como ronda noturna ou diurna. Ok? Então vocês, vai, vocês têm que vir aqui, declarar a ciência de vocês sobre todos os termos que o DCE impõe e solicitar o voo. Podemos observar que a solicitação foi enviada com sucesso, né? E aqui a gente pode ver aqui o comprovante aqui da solicitação de voo. Ok? Muito simples. Então, é isso, galera. Precisando de mais alguma coisa, estamos aqui.